do Dark de hoje, pega a pipoca e vai direto para o cinema. Afinal de contas, é lá na sala escura que as grandes realizações cinematográficas parecem se sentir bem, mais à vontade. Já que falamos de comodidade, para acompanhar a gente na sessão de hoje, não é preciso ficar em silêncio. Basta seguir o roteiro e ver os detalhes da direção. E aqui, não importa se os filmes são de película ou no formato digital, porque a partir de agora nós vamos frame a frame com uma das instituições que mais elam pela memória e desenvolvimento do cinema local e também nacional. Chegou a hora de descobrir todos os takes da Cinemateca de Curitiba. Pois é, para quem ainda não sabe, Curitiba é a casa da terceira cinemateca mais antiga do Brasil. E justamente para entender o que tudo isso significa é que temos no programa de hoje a visita do Marcos Saboia, que é cineasta e coordenador da Cinemateca de Curitiba. Na edição de hoje também contamos com a visita dos responsáveis pelo Cineclube do Atalante, Catalina Sofia e Giovanni Cômodo, e do agente cultural Sérgio Silva, que vai trazer detalhes curiosos do cinema em película. Eles vão nos mostrar como a Cinemateca pode ser não apenas um espaço de integração entre quem busca a apreciação do cinema de arte, mas também um local que recebe muitas vezes quem acessa as tradicionais salas de cinema pela primeira vez. Mas como todo filme tem um início, o Marcos conta pra gente, do começo de tudo, de como nasceu uma Cinemateca. A Cinemateca de Curitiba é a terceira Cinemateca do Brasil. Tem a Cinemateca Brasileira, que é a Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem a Cinemateca Mano no Rio de Janeiro, e a Cinemateca de Curitiba. Né? Assim, o Valencio Xavier, que é um, praticamente a pessoa que criou a Cinemateca, ele conheceu a Cinemateca Francesa, e Curitiba tinha uma demanda por isso, sabe? É, é, eram muitos cineclubes na época, então as pessoas frequentavam cineclubes, existia uma produção em Super 8, assim, uma coisa assim, mas quando a Cinemateca surgiu, ela foi muito importante. Primeiro que permitiu que os filmes viessem para cá, que normalmente daí nós tínhamos várias salas, né? E segundo porque ela teve um papel muito importante na formação também. Então, uma preocupação que sempre se teve foi trazer gente de fora. Eram roteiristas, montadores, diretores, fotógrafos para dar curso. Isso, não à toa, criou assim uma geração, que eles chamam de Geração Cinemateca, que eram pessoas que puderam frequentar esses cursos e e se conhecer, e a partir daí começaram a produzir filmes, né? Uma Cinemateca, ela tem as, a característica dela é se basear num tripé, seria o tripé da Cinemateca, que é assim, a existência de um acervo de filmes para preservação, é, seria a pesquisa em cima desses filmes, né? Que não adianta você ter e não conhecer, e preservar, você só preserva o que você conhece, né? E a, e a, a possibilidade de pessoas verem. Então, não adianta você ter um filme guardado que ninguém pode ver, não adianta você mostrar um filme só para mostrar e acabar destruindo esse filme para gerações culturas. Então, é um trabalho todo correlacionado. Assim. Ela foi muito importante nesse sentido, né? E a gente tenta manter isso até hoje, a formação, né? Então, a gente tem o nosso curso prático aqui, que sempre faz sucesso, é, é, tem uma procura muito grande, né? As pessoas têm essa necessidade de... E, e se você vai mexer, hoje em dia todo mundo tem condições, né? É muito bom que você domine a linguagem, que você consiga expressar realmente o que você está sentindo. E o cinema tem isso, aquela técnica que ajuda você a desenvolver isso também. Né? Então eu acho que isso foi uma coisa fundamental para a cidade, a Cinemateca de Curitiba. Né? Agora que já sabemos um pouco mais sobre o que é uma Cinemateca, fica mais fácil reconhecer também a sua importância. A Cinemateca ocupa hoje um reformado casarão histórico no bairro São Francisco, bem no encontro das ruas João Manuel e presidente Carlos Cavalcante. E para os amantes da sétima arte, a Cinemateca é um prato cheio. Câmeras e projetores fazem parte de uma exposição permanente que trazem à vida o cinema dos filmes em película. E o Sérgio, que tem a alma da Cinemateca, deixa a gente por dentro de tudo. Aqui nós temos um projetor de 35mm, né, com rolo, chama-se de película, né, que vai Diretamente de lá para cá, descarrega aqui, né? Descarrega aqui embaixo. Movida a carvão mineral, porque se fosse vegetal, o cara fazia espetinho aqui. <risos> da década de 1950 para cá, já, já percorreu alguns cinemas aqui de Curitiba. É, Coloca-se a película aqui, não desse tamanho, até a vez quanto quando é maior que percorre pelo zoom, lê aqui a ótica dela, o som que está gravado já na película, e ele descarrega lá embaixo. Tinha uma haste aqui, outra aqui, que ela dava aquele arco voltálico, que refletia aqui nesse espelho, que ia lá para o zoom. Nós temos, assim, mais ou menos 3 mil entradas no nosso acervo de película, né? 3 mil entradas, mas assim, às vezes uma cópia ou duas cópias são duas entradas, não são três mil títulos. Né? Nós temos alguns filmes estrangeiros aqui. Nosso acervo para sustentar a exibição não é tanta. Né? Então a gente tem parcerias. Né? Antigamente trabalhava com distribuidor, agora não mais. A Cinemateca ela tem trabalhado muito com a produção local agora, muito lançamento. Assim. Praticamente toda semana lança alguma coisa daqui. É, os cineclubes também ajuda, A gente tem parceria com a Aliança Francesa, com o Instituto Cervantes. Esse é um outro aspecto bem interessante da Cinemateca, que é justamente o seu vínculo com os cineclubes, que oferecem um momento de interação e debate com filmes que muitas vezes correm por fora do circuito comercial. Esse é o caso do Cineclube do Atalante, que a Catalina e o Giovanni fazem questão de explicar quadro por quadro. Minha vontade de participar do Cineclube nasceu da Universidade, eu sou formada em cinema pela UNESPAR e na universidade existia um cineclube chamado Cinefap. E a partir do momento que eu frequentei o primeiro cineclube, que foi o Cinefap, que era o cineclube da UNESPAR, da FAP, eu comecei a me interessar cada vez mais por ir assistir filmes. E não só assistir filme acompanhado com uma plateia, acompanhado de pessoas, mas conversar sobre os filmes depois. E compartilhar filmes que Talvez sozinha eu não procuraria. E como que funciona o CineClube? Assim? A gente diz que nós somos, dentro do CineClube, os co-curadores, os programadores e os produtores. E aí a co-curadoria e a programação exigem então, a gente entender que filmes a gente vai passar, dentro de que linha a gente pensa em unir esses dois filmes, porque o CineClube é um CineClube quinzenal, então tem duas sessões por mês. Então qual vai ser o fio que vai unir esses filmes? Ou talvez, ok, a, a linha de curadoria não tenha que unir esses dois filmes, então fazer propostas diferentes em cada sessões. A gente sempre tem uma recepção das pessoas, né, para receber todo mundo bem mesmo, a gente se apresenta, a gente pega assinatura, até para ter um controle da presença né, do, de todo mundo. A gente faz uma breve apresentação mesmo de três minutos, pra, até pra não... Não é nem questão de spoiler, né, porque os filmes normalmente já tem algum tempo e já são mais conhecidos ou desconhecidos, né? mas é uma ideia de só apresentar o filme dizer quem que é o diretor, o ano quanto tempo dura e convidar as pessoas para o bate-papo depois do filme que é a ideia que as pessoas cheguem tenham essa descoberta do filme juntas, né. Feita a exibição, que é um momento né, de, de... de concretização do cineclube, a gente finaliza com uma conversa sobre o filme. a gente acha importante para além de exibir o filme que isso então vai vai diferenciar um cineclube de uma ida ao cinema tradicional comum é que após a exibição do filme a gente pede para quem tiver interessado que fique na sala para a gente conversar e debater as ideias do filme e a gente se preocupa bastante em se ater assim a detalhes que muitas vezes não, não são tratados de é, assuntos especificamente da linguagem cinematográfica. É realmente só vir. a gente é super aberto, então é só as pessoas chegarem para o Atalante, a gente tem um mailing, né, que as pessoas deixam na, na chegada, o e-mail, elas podem receber a nossa programação, e a gente tem as nossas redes, né? o, o Instagram, que é arroba cineatalante, um blog que a gente aproveita para publicar textos inéditos lá e traduções inéditas, que é o coletivotalante.blogspot.com, e também o Facebook, mas é basicamente isso, é uma coisa muito livre. E é engraçado, a gente realmente acaba tendo uma relação com as pessoas, né? e é para ser isso, um espaço que as pessoas ocupam. A Cinemateca de Curitiba é de todos nós, e essa Cinemateca é a terceira mais antiga do país. É um patrimônio da cidade que foi conquistado com muitos anos de trabalho e esforço. Como um polo importante da Fundação Cultural de Curitiba e pelo seu caráter de preservação, pesquisa e difusão, a Cinemateca constantemente promove o lançamento e a exibição de filmes produzidos aqui em Curitiba e no estado do Paraná. Ou seja, a Cinemateca é o endereço mais apropriado para o depósito das produções audiovisuais locais. Se você tiver, ou as pessoas que estão assistindo e tem alguma produção local, a gente traz para cá, a gente, inclusive deposita aqui, né? Porque a gente precisa ter uma noção do que é produzido em Curitiba. É, o que é feito pela lei de incentivo, obrigatoriamente, é depositado aqui. É né? um depósito legal. Agora, tem pessoas que fazem de forma independente, que estão batendo a cabeça e fazendo as coisas. Traz para cá que a gente coloca no nosso acervo. As pessoas não podem ter acesso. né? É, claro que para usar sempre tem autorização. Você não vai perder o direito do teu filme, mas você vai ter ele preservado aqui. Então, tragam. Se você tiver um filme antigo em casa, traga. Ele continua sendo seu, né? mas sob a guarda da Cinemateca, que é, e assim, gente, quanto mais conhecimento e mais acesso ele tiver, melhor. Hoje, o cinema é uma arte centenária que não se limita apenas à sala escura, mas a vontade de contar histórias por imagens permanece independente do seu suporte. E com o tempo a gente foi tendo as revoluções digitais e acabou que a grande revolução agora, né, que se estende por toda a mídia, quer dizer, o cinema já não se limita àquela sala escura, assim, então... É, isso faz com que as coisas, é, algumas características mudem, outras se mantenham, né? A, a vontade de contar histórias através da imagem se mantém e tal. Só que a forma de acesso é muito diferente, assim. Então, antigamente você tinha, o acesso era mais limitado, ou seja, a, a, a própria Cinemateca e os cinemas da Fundação que permitiam que você acessasse alguns filmes, que, que não chegavam de outra maneira, né? que eram os filmes de arte, os filmes mais independentes e tal. E vocês, o que acharam da nossa jornada de hoje, por todos os ângulos trazidos pela Cinemateca de Curitiba? Diz aqui pra gente, nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima!